Boa tarde, todos, todas, todos. Estamos aqui para comemorar, comemorar não é a palavra certa, né? Para marcar um ano do painel unificador Covid-19 nas favelas. Eu sou Tereza, da CONCAT. É, a gente vai realizar um evento um pouco diferente hoje. É, não é uma coletiva de imprensa, é, especificamente, é uma live, uma troca, uma reflexão coletiva sobre esse ano do painel e da pandemia né, nas favelas do Rio de Janeiro. A gente vai começar, eu vou começar apresentando o histórico do painel e vamos passar a palavra para Renata Grace, da Fio Cruz, que vai apresentar alguns dados novos que a gente conseguiu levantar mostrando o histórico da pandemia nas favelas. E aí, em seguida, a gente vai lançar um grande debate, reflexão coletiva aqui entre os integrantes do painel sobre esse ano, fazendo uma reflexão sobre esse ano, né? uma retrospectiva de como é que a pandemia impactou suas comunidades e qual o momento que a gente está agora. Primeiro, eu vou apresentar né, um histórico do painel, preparei algumas imagens aqui para facilitar, lembrando como é que era né, o trabalho é, antes da pandemia. Isso aqui foi a última ação da Rede Favela Sustentável, que é uma rede... É que a CONCAT faz a gestão, né? facilita, aqui no Rio de Janeiro. A gente sente muita saudade desses encontros presenciais de troca, mas a gente tem conquistado um espaço virtual para esse tipo de troca através do painel e outras iniciativas. O painel Unificador Covid-19 nas favelas ele surgiu nesse... quando essas reuniões presenciais precisaram ir para os encontros virtuais, né? se transformar em encontros virtuais, é, em abril do ano passado, a gente já começou a ouvir de casos e mortes de covid nas favelas, mas esses não estavam sendo relatados nos jornais é, e não estavam aparecendo é, é, em dados públicos. Né? Então, é, a CONCAT e outras organizações viram logo essa situação e começaram a captar dados. E é, até hoje, enfim, o projeto é totalmente voluntário e a gente conseguiu juntar 24 coletivos e organizações aliadas, é, tanto para trazer os dados, mas também que são as organizações na ponta que estão atendendo as demandas comunitárias por informações, por cestas básicas, por apoios é, é, ao longo de todo esse período. A gente vai falar mais sobre os dados daqui a pouco, mas primeiro lembrando o contexto que a gente, que nos trouxe aqui, né, a gente já tinha as condições pré-existentes que a gente conhece muito bem, a negligência na parte do poder público nas favelas, os recursos escassos, a obrigação do trabalhador de ir trabalhar, a falta de oportunidade de ficar em casa, a questão do atendimento médico precário, do acesso insuficiente à água, as lutas recorrentes, Covid parece só mais uma luta no contexto das favelas, tem a questão da densidade, coisas que normalmente são boas, como a moradia ser intergeracional, as pessoas morando entre parentes, mas no momento da pandemia isso se torna um, um, um risco, né? É, enfim, e aí você traz aí ainda por cima, né? Um contexto atual, adicional desse momento, que são as lideranças políticas banalizando a pandemia, usando até como arma contra o povo, apoios econômicos limitados <risos> e atrasados, desculpa aí, a, a cachorra, testagem insuficiente, né? principalmente nas favelas, falta de dados, né? que é o que a gente vem atender pelo painel. É, e tudo isso faz do isolamento físico, higiene, a manutenção da imunidade muito difícil nas favelas. Por conta de tudo isso, né? a gente começou a trabalhar essa questão dos dados, porque sem dados não tem resposta política, não tem, simplesmente é inviável, né? não acontece porque sem dado não tem como provar que nada precisa ser solucionado. Então, é muito conveniente o poder público não captar dados por favelas. Né? Pode-se até tentar dizer no início que não era possível, mas o que o painel vem mostrar é que, na verdade, é possível sim. O poder público deveria ter feito isso ao longo do tempo para dar uma resposta imediata, né? para a gente não estar aqui um ano depois. É, enfim, a missão do painel é garantir dados sobre Covid nas favelas para poder instigar políticas públicas informadas, responsivas e eficazes. Tem sido difícil essa parte da política pública, mas a gente continua na luta. E aqui a lista dos parceiros que fizeram parte do painel ao longo desse ano. Então, as atividades que a gente foi desenvolvendo, tudo organicamente, através das nossas reuniões, como a que a gente está tendo agora, coleta de dados, condas afetivas, que são fundamentais, na verdade, são tão importantes quanto a coleta de dados, onde a gente realiza planejamento de ações, coletivas de imprensa, campanhas informativas e outras campanhas públicas, como Dados Salvam Vidas e uma campanha em prol da vacinação. É, e aí também a gente tem documentado essa metodologia de pesquisa própria e publicado é, notas técnicas. Né? É, o, o, a coleta né, de, de dados começou pela relatoria local, Grupos como Redes da Maré, Amigas e outros coletivos comunitários. LabJaca tem feito vários trabalhos de, de documentação, de dados dentro do Jacarezinho. São umas 20, 30 favelas que têm feito uma relatoria local ao longo do processo. Opa! Tem também os painéis existentes, como Voz das Comunidades, que é o mais, é, é, que, mais completo, né? É, e outros como o como painel de, de, de clínicas específicas de saúde, alguns jornais comunitário como fala Roça, que fez muito levantamento no começo da pandemia, todos esses dados foram sendo incorporados no painel, entendendo que o dado local ele é o mais robusto, porque a coleta está sendo feita por quem está ali, de fato, observando a situação. Mas a gente também viu a necessidade de fazer uma coleta de dados né, mais ampla, para além dessas 30 tantas favelas que estavam fazendo uma relatoria local ou uma coleta de dados né, própria. Então, a gente, é, através da Renata, que vai fazer a apresentação em seguida, é, desenvolveu uma técnica de área de influência de CEPs, de identificar os CEPs próximos às favelas, e através de uma parceria com a plataforma Covid por CEP, a gente vem levantando os dados por CEPs, das favelas, uma a uma, aumentando a cada semana a cobertura. Então, vocês conseguem visualizar que desde o início da pandemia até hoje, o painel vem crescendo, mas esses dados não são, não dá para comparar um ao outro, não dá para comparar o dado de junho do ano passado com o de julho desse ano diretamente, porque na época a gente só cobria cento e poucas favelas, através dessas várias abordagens iniciais que a gente conseguiu identificar. É, hoje a gente está cobrindo 336 favelas, que são 70% dos domicílios das favelas do Rio de Janeiro. Então, a, a, a, é, peraí, voltando. Então, a, a apresentação que a Renata vai fazer daqui a pouquinho vai, vai pegar os dados lá de trás e tentar simular agora como é que a, teria sido se a gente tivesse desde o começo os dados que a gente tem hoje. Tá? Daqui a pouco ela vai apresentar isso. Então, até hoje, a gente está com quase 80 mil casos documentados no nosso painel né, e mais de 6 mil mortes. Esses 6 mil mortes são mais do que em, só nas favelas do Rio de Janeiro, né? São mais do que em 166 países inteiros do mundo. E, é, enfim, a gente não precisa dizer mais do que isso para saber que a situação nossa é fora de série, que é, é uma situação ímpar no mundo e a gente, enfim, o painel vem tentar trazer isso à tona, né? É, a gente tem, além dos dados, da coleta de dados e mostrado essa, essa, essa falta de resposta do poder público e necessidade por resposta, a gente tem realizado as rondas afetivas, né? São as reuniões semanais no ano passado, quinzenais esse ano, onde a gente se junta é, para falar sobre a situação, como é que ela está a cada momento, e nesse processo a gente foi identificando coisas que estavam acontecendo e fenômenos antes que eles vieram né, a ser massivos, a gente ouviu sobre a fome antes de ser relatada na imprensa, a gente ouviu sobre o estigma que estava surgindo em torno da Covid, é, a falta de testagem, através de, é, de, das falas das lideranças que estavam trazendo tudo isso para o painel, e através dessas falas a gente foi identificando é, a, a, áreas de atuação, de ação para a gente realizar. Aqui algumas imagens dos coletivos que fazem parte do painel, é, realizando ações nos seus territórios, em várias regiões da cidade região, e, e, e região metropolitana. Né? É, aí tem as quatro coletivas de imprensa que a gente realizou até agora, que estão todas disponíveis no YouTube. É, tem as menções na mídia, né? a gente tem dado muita entrevista, colocado em contato com... Com, enfim entre entre os pró próprios relatores locais para realizar é, matérias teve uma no, no, na TV nacional coreana é, enfim é, além das nossas mídias brasileiras a gente faz as campanhas informativas né, mensais é, via aqui a Elisa na plateia, a Elisa é uma das é, é a pessoa por trás desses informativos né que vocês devem ter recebido a gente tem a campanha Dados Salvam Vidas, que desde outubro do ano passado vem chamando atenção para esse fato, né? que é um fato, que sem dado a gente não tem política pública, então é muito conveniente, e com dado a gente consegue salvar a vida. Então, a proposta do painel desde o começo é trazer isso à tona. Né? Finalmente, tem a campanha Vacina para a Favela Já, que a gente ainda está né, com essa demanda, né? e a Maré agora conseguiu conquistar esse espaço. Né, mostrando que realmente dados salvam vidas, porque a Maré, a favela que conseguiu levantar os dados próprios de uma forma mais intensa, isso ajudou a trazer essa, essa, essa intervenção, mas ela deveria chegar em todas as favelas. E, finalmente, os próximos passos. Né, a gente não vai parar por aqui. É, os coletivos do painel definiram que queremos continuar né, a, a manter, expandir esse trabalho, além da covid a gente vai continuar oferecendo suporte entre nós né, é, para poder, poder acompanhar os impactos da pandemia. A gente pretende completar a cobertura de dados, até pelo menos 90% dos domicílios de favela do Rio poderem ser contemplados, para a gente até fazer pesquisas mais avançadas, históricas e, e tentar argumentar para que isso nunca mais aconteça. A gente vai é, melhorar os mapas municipais. É uma outra proposta, porque através do projeto a gente tem identificado erros nos mapas existentes. É, e, finalmente, é, vendo né, como foi essa mobilização comunitária que todo mundo tem reconhecido, né? literalmente todo mundo, né? porque tem saído na imprensa no mundo inteiro, a qualidade da organização e mobilização dos gestores comunitários das favelas do Rio e outras partes do Brasil. Né? A gente precisa garantir um espaço para que mobilizadores comunitários sejam reconhecidos plenamente pelo poder público, como os atores fundamentais que eles são na nossa cidade e que suas ações sejam investidas né? para que essa tragédia nenhuma como essa nunca mais se repita. Então, eu vou agora passar a palavra para a Renata da Fio Cruz, a grande parceira aqui que tem feito esse levantamento dos dados é, por CEP e também agora está realizando a pesquisa por dados históricos. É, Renata, está pronta? Está podendo compartilhar a sua tela? Estou pronta, posso compartilhar. Então, boa tarde, pessoal. É, é um prazer estar tá aqui é, falando com vocês, é, nesse grupo que, que, que eu tenho trocado tantas experiências. É, queria agradecer o, o, o acolhimento de vocês, eu tenho aprendido muito com vocês, e eu acho que não tem ciência se não tiver essa relação com, com a população, né eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente, de uma maneira geral, é, tem tido nesse período da pandemia. Então, é, eu vou falar um pouco para vocês de dados, e da importância de dados, é, para a gente fazer uma análise da situação de saúde da COVID, né? Então, se a gente não tem o dado naquele período, né? Se a gente não tem a informação do dado naquele período, né? A vigilância, ela vai ter mais dificuldade de atuação. O que a gente percebeu, né? E já foi publicado em livros é, fora do Brasil, é, elucidando como o Brasil eh, tem tido dificuldades no enfrentamento dessa pandemia, né? E a outra questão bastante importante também foi uma pesquisa eh, lançada na semana passada da OMS, dizendo a quantidade reduzida de testes que o Brasil eh, tem utilizado e que isso também tem um impacto muito grande no enfrentamento da pandemia. Se a gente não consegue é, enfrentar a pandemia, se a gente não consegue diminuir esses números, a gente não consegue voltar é, ao trabalho né, é, presencial. E enquanto a gente não consegue voltar a esse trabalho, a miséria vai cada vez se aprofundando. Então, assim, a importância dos dados ela vem desde. ela vem passa por todas essas questões. Aqui, fazendo, fazendo um panorama é, mais geral é, da Covid, é, falando da Covid, o Brasil ele representa é, no mundo 10% dos casos né, até o dia de ontem e representa 13% dos óbitos. Já assim, já parece um valor muito elevado, né, mas quando a gente compara, quando a gente calcula a taxa de incidência, a taxa de mortalidade né, é, de países que estão com o número de casos e, e, e óbitos é, acima do Brasil, como a Índia os Estados Unidos, a nossa mortalidade ainda é a pior dentre esses outros dois países. Né? Então, é, dentro, o, o estado do Rio de Janeiro né, representa 5% dos casos e 10% dos óbitos, o município do Rio de Janeiro representa 38% dos casos e 51% dos óbitos, eu não consigo ver aqui embaixo mas mais ou menos eh, as favelas eh, levantadas pelo painel tem mais ou menos 20% de óbitos e 20% de casos eh, do município do Rio de Janeiro. né? Como que a gente conseguiu levantar até o momento? Eh, de uma maneira geral, a gente tem uma certa dificuldade nos sistemas de informação e saúde de levantar dados mais, eh, de maneira mais rápida, só que a Covid necessitou que isso fosse feito de uma maneira mais ágil. Então, eh, diversos eh, grupos né, da sociedade civil também contribuíram não só ao painel, nesse levantamento de dados. Um exemplo é o Brasil I.O., que faz esse levantamento né, eh, desde o início da pandemia e com, junto com os eh, municípios, com as secretarias municipais de saúde, levanta esses dados. E esses dados são utilizados eh, principalmente nos, nos períodos de intermitência que o Ministério da Saúde às vezes apresenta com relação ao seu sistema de informação. E ele, inclusive, continua fornecendo dados para aquele painel é, que mostra os dados do mundo inteiro da John Hopkins. Mas as, os sistemas de informação né, mais específicos, de população mais específicas, eles são muito reduzidos, né? é, como, por exemplo, é, os quilombolas, os indígenas, os presidiários e também é, as áreas de favela. Né? a gente tem um número mais reduzido de sistemas de informações que captam essas, essas informações. E é, a gente tem percebido que isso é importante porque a gente já percebeu é, dentro do boletim sócio 1, 2 e 3 da, é, da Covid-19, é, realizado pela sala de situação é, da Fiocruz, é, que existe um, um, uma incidência na mortalidade menor em bairros com maior proporção de favela, mas quando a gente olha a taxa de letalidade, a gente vê que isso muda. Mais um pouquinho para frente, vamos falar um pouquinho mais sobre taxa de letalidade. Então, aqui a gente mostra nesses dados é, coletados do boletim epidemiológico, essa aqui é da semana 16, mas eu olhei ontem à noite e os mapas permanecem com a mesma, a mesma, o mesmo aspecto. As taxas estão diferentes, mas o, o, o, a paisagem do mapa, né? a aparência do mapa é bem parecida. E a gente tem esses buracos aqui, né? esses buracos em volta de vários, é, várias regiões administrativas com, com dados mais elevados. Né? E a gente entende que isso acontece justamente por conta das questões relativas à dificuldade de coleta de dados nas áreas de favela, né, e aí a gente vai ver que isso pode acontecer por diferentes questões, né, dificuldade mesmo do acesso da população que, que reside nesses territórios, né, é, apesar de toda, todo o investimento que, é, da área de, de atenção básica, né, nos últimos anos, né, nos últimos quatro anos aqui no, no, no Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos, a gente teve, teve uma, um, um déficit de investimento muito grande. Né? É, o endereço dos domicílios em favelas são mais difíceis de referenciar por conta da estrutura dele mesmo. Né? É, os endereços também que as pessoas é, fornecem pode ser também de algum comércio Que, não, esteja, que não, não está exatamente dentro do limite da favela, está ali na entrada Também pode ser da associação de moradores que nem sempre está localizado dentro do limite De, de território de favela e pode também a pessoa estar informando o bairro de maneira incorreta Por exemplo, a pessoa que mora na Alemão pode dizer que mora na laria Ramos, Bom Sucesso, na Rocinha, pode dizer que ele mora em Nagava, em São Conrado, e por aí vai. E aí, quando a gente coloca, é, os, o, quando a gente divide né, o número de óbitos pelo número de casos, né, que a gente vai ter a letalidade, ou seja, o quanto que é, quanto que está, quanto que é grave né, a COVID, né, o quanto que leva a pessoa vir a vir a falecer. Isso tem... É, tem é, tem interferência, tanto na quantidade de, de testes que é feito né, para fazer o diagnóstico, então quando a gente tem menos testes sendo, sendo feitos, quando a gente tem menos casos sendo levantados, a gente tem também uma, um, um, um aumento dessa letalidade, né, porque a gente vai dividir por um número menor o um número de óbitos. E também quando a gente tem um atendimento que também não está sendo adequado, a gente vê isso mais claramente também. O que a gente percebe é que aquelas áreas de favela que estavam é, claras naquele outro mapa, aqui nesse mapa, como por exemplo, é, jacare, é, alemão e jacarezinho, aparecem como elevados. Né? Ah, o ideal seria, né, o que, como seria o ideal né, da gente estar levantando esses dados? Utilizar é, as áreas né, das unidades, de, de influência das unidades de saúde da família, né? por quê? E quando a gente dá um zoom aqui, por exemplo, no, no alemão, a gente consegue ver aqui que, que a, os polígonos das equipes de saúde da família, né, eles estão... É, eles seriam muito fáceis da, da, das pessoas que trabalham ali poder levantar esses dados. Né? A gente já tem esses polígonos, né? o ideal seria que a gente tivesse o levantamento dessas informações, como a, a Tereza mostrou que alguns painéis fazem, mas não são todos os painéis, não são todas as, as equipes de saúde da família, nem todas as unidades de saúde da família que fazem esse levantamento. O ideal também seria que... As secretarias investissem que esses painéis fossem feitos, né, para que é, esses dados fossem é, publicizados e fossem divulgados, é, claro, sem nomes, óbvio, respeitando todas as questões éticas que são extremamente importantes. Né? E aí a gente faz, fez o que a, a Teresa mostrou antes, que é essa, essa, essa área de influência aqui nas áreas de favela, e, é, e que a gente coleta esses dados. Uma questão que a gente já conseguiu com o resultado, que é mostrar uma outra questão né, para além é, dessas dificuldades aqui do, do, de, do enfrentamento nesse, nesse território, é que a gente tem uma, uma, uma baixa porcentagem de CEPs nas áreas de favela, né? então a gente tem é, segmentos, sem, a gente tem mais de 50% dos segmentos de rua nas áreas de favela, nas áreas de influência de favela, sem informação de CEP, então a gente acaba perdendo essa informação, então, né? é mais um, um, um jeito de perder essa informação. E aqui já são os dados que a gente está é, é, capturando para trás, né? não só a partir do momento que a gente começou a levantar o CEP, a gente também Calculou, é, so, é, fez um somatório para trás, né? E a gente está fazendo isso. Isso aqui são dados preliminares. A gente ainda vai deixar ele mais robusto, mas aqui a gente já consegue apontar é, os casos, né? É, então a gente repara que a gente tem é, uma curva mais ou menos parecida, né, com, com o município do Rio de Janeiro. Mas aqui a gente está até junho. Né? É, só que aqui a gente, a gente ainda estava bem mais alto do que o município do Rio de Janeiro. Aqui nos óbitos, também, a gente, a gente tem mais ou menos a mesma coisa, né? É, a gente estaria mais ou menos aqui, aqui já está descendo, mas aqui ainda está num patamar bem elevado. Outra coisa que a gente repara aqui na detalhidade, né? É, que a gente também tem uma curva mais ou menos parecida com o município do Rio de Janeiro. Esse dado aqui eu baixei do monitora Covid-19. A tendência, de maneira geral, de uma doença, é que realmente a letalidade, ela começa muito alta e depois ela vai diminuindo. Por que isso? Porque os testes estão ficando mais sensíveis, né? porque os tratamentos, é, as pessoas estão conseguindo ser tratadas minimamente, é, começaram a ter novos leitos, né? não na, na necessidade que, que deveria ter, mas começaram a ter alguns leitos, por isso também a gente vê que teve uma queda muito grande num período aqui, mas depois teve um novo levantamento, ou seja, teve muito... Na segunda onda, a gente, a gente tinha desmobilizado muitos eleitos que não deveria ter desmobilizado, né? E isso atrapalhou no, no, nosso, no nosso tratamento do, do enfrentamento aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, isso, isso é importante. E a outra questão mais recente, que é, é o aumento da, da cobertura de pessoas vacinadas, né? Aqui são os casos novos, distribuídos por áreas de planejamento. O que a gente repara? Que a gente tem a área de planejamento número 3, né? que é essa área que aparece sempre, a maior parte do tempo aqui, escura, no, no, nos mapas aqui, ao longo do, dos, dos períodos. E o que acontece? É a área de, de, de planejamento que tem é, a maior concentração delas também. Então, é... Tem essa questão, desculpa, eu estava vendo aqui que saiu a tomada. É, então tem essa questão, mas aí quando a gente passa aqui para os casos, a gente tem uma, uma situação mais ou menos parecida, né? mas quando a gente vai para a letalidade, né? é, a gente vê uma diferença, né? que a gente vai ver que, a, que é, grande, em muitos momentos né? é, a P5 tem um, uma elevação bastante grande. Né? É, é sempre bom a gente não usar só os indicadores de casos e de óbitos. Né? Por quê? Os indicadores só de casos e de óbitos não levam em consideração a quantidade de população. Né? Só que no momento a gente só está com dado de população por favela na, para é, 2010, que já é uma, uma informação muito antiga. Né? A gente espera que no ano que vem a gente tenha o um levantamento por censo, que é muito importante para as políticas públicas também, porque sem essas informações a gente não sabe quais os nossos problemas, e aí vai ficando cada vez mais difícil de atuar nesses problemas. É, essa, esse outro gráfico aqui mostra a distribuição dos casos novos nas, nas dez favelas com maior número de população. Então, a gente repara aqui que, que o Complexo da Maré, ele tem um número de casos, ele aparece muitas vezes, com bastante número de casos. A Rocinha, nesse último período, ela começou a ter um levantamento, um aumento do número de casos um, um, antes do que a Maré, né? e aí está aparecendo aqui nesse gráfico, as dez favelas estão destacadas aqui, tá, gente? E é, quando a gente vê a distribuição de óbitos, né, é, a gente vê de uma maneira um pouco diferente, a Rocinha teve um, uma elevação maior no primeiro período do que no segundo período, e é, quando a gente vê a letalidade distribuída aqui ficou um pouco confusa, né? mas a gente percebe uma questão. O início é, da pandemia lá na Rocinha, a letalidade foi bem maior do que na Maré, então, na Maré, os dois gráficos apareceram elevados, tanto os óbitos quanto os casos. A Maré realmente tem uma possibilidade de, de, de maior diagnóstico, né? porque ela tem convênios com, com diversas instituições que acaba permitindo isso. E uma questão futura que a, que, a, que a gente queria propor é que, já que a gente por enquanto não tem esses dados de população, que a gente comece também a analisar utilizando os dados de, de quantidade de, de domicílios, né? Essa quantidade de domicílios a gente pode inclusive gerar esses polígonos é, e aí a gente consegue é, verificar naquele período é, em que em que favela há, é, essa razão entre total de casos divididos pelo número de domicílios em que em que favela está chamando mais a atenção da gente. Então isso seria ideal que a gente fosse acompanhando ao longo do tempo, inclusive a vigilância também, porque aí a gente conseguiria ter uma atuação mais efetiva. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, é, espero não ter passado muito meu tempo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Opa, obrigada, Renata. É, eu, eu ia falar aqui sem sem sem sem saber. É, então, eu vou passar aqui a lógica, que, as regras do aquário, como é que é esse esquema de aquário, tá bom? A gente agora vai abrir a fala para o público. Quem já souber que vai querer falar, podem ir levantando as mãos, tá? É, se, o ideal a mão a mãozinha virtual do Zoom, se não, também pode ser a mão, ou coloca no chat, avisa aqui, tá? Eu vou explicar como é que é o acordo. A... eu posso só fazer um agradecimento? Claro. Eu queria agradecer é, a, a você, a todo mundo que participa do, do painel, porque realmente eu me sinto muito acolhida por todos vocês queria agradecer muito a Amanda que a Amanda que, que que tem que ajudou bastante é, que foi voluntária durante um ano no painel queria agradecer a Chelsea que também fez fez a estruturação da base de dados gráficos, que são os mapas. Eu queria agradecer a Marie, que fez uma porção de conferência junto comigo. Queria agradecer também é, o Vanderlei Pascoal, que trabalha comigo no Laboratório de Informação e Saúde, também que, que ajudou muito nessa análise. E, e é isso, é para vocês, e é com vocês, e é isso. Obrigada. Obrigada, Renata. É, são muitas pessoas envolvidas com esse projeto, mas muitas mesmo, né, e é, a gente, enfim, seria seria bom a gente poder agradecer a todo mundo, eu acho que muitas delas vão falar agora, eu queria até previamente já agradecer a todo mundo que vai apresentar hoje, a gente sabe que são as pessoas que estão aí, de fato, fazendo o trabalho mais importante na nossa cidade, né, é, e... Principalmente nesse momento de pandemia, no, no enfrentamento que tem tido que acontecer por conta da, enfim, do descaso, né? É, e também da situação, né? É, de ter surgido uma, uma doença é, é, como essa. É, vamos passar então agora para o Aquário. Eu tô, já estou vendo algumas pessoas levantarem a mão. Eu vou explicar como é que é essa dinâmica, Tá? a gente vai fazer, é, daqui a pouquinho vão aparecer as carinhas de quem está no aquário na sua tela. E é isso, eu já vou agora chamar as primeiras pessoas para participarem do aquário, a Ana Paula, da Amigas, peraí, chegou, entrou, não entrou, veio, e a Marcia Helena, só que Márcia você vai ter que abrir o, o, o seu vídeo para poder entrar no aquário, mais alguém já quer entrar no aquário nessa primeira dada Beleza, massa. Então, vou te acrescentar aqui. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pouco a Ana Paula. O... Lembrando que o foco né essa retrospectiva hoje. Como é que foi esse ano para cada uma das suas comunidades, para o seu trabalho? né Vamos ouvir um pouco essa retrospectiva, começando com a Ana Paula. Pode abrir o microfone, Ana Paula. Boa tarde a todos e todas presentes a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer, primeiramente, né, esse período em que o painel abriu as portas para o nosso trabalho aqui né, em Itaguaí, Baixada Fluminense. E o quão especial foi para nós, que já estávamos atuando na linha de frente, né? É, numa doença que a gente não entendia nada, mas que a gente percebia que a população estava em sofrimento, é, numa situação é, totalmente desesperadora. Então, eu quero muito agradecer a cada participante, a Tereza, a comunidade catalisadoras, porque o painel nos serviu aqui na Associação de Mulheres de Itaguaí, Guerreiras e Articuladoras Sociais, como um instrumento para dar voz e vez às nossas comunidades. Né? Eu fiquei maravilhada quando eu cheguei é, e eu pude perceber que o painel poderia me dar um suporte tecnológico que nós aqui não teríamos. Né? Então, isso é muito importante, porque... É, nós é, atuando dentro das comunidades é, com pesquisas muito simplórias, mas que é, fomos alcançadas, né, foi nos dada essa oportunidade de é, ter um recurso tecnológico para dar visibilidade à tragédia humanitária de saúde pública e social que a gente estava visualizando, é, presencialmente dentro das comunidades. E eu queria falar que sobre a importância das informações de base comunitária. Muita gente desdenha, muita gente faz pouco caso, mas nós sabemos da nossa importância, nós sabemos a importância de cada morador, de cada um que chega para nós e relata um problema que relata uma situação, tanto que nós aqui em Itaguaí, amigas, eu recebi via WhatsApp, tudo documentado, no dia 5 de julho agora, nós já sabíamos que tinha um caso confirmado da variante Delta aqui na cidade. Caso este que só foi oficialmente divulgado anteontem, anteontem, mais ou menos essa semana. Então, isso mostra o, o quanto é, nós, mediadores comunitários, né? a gente está por dentro da situação. Nossas informações são reais, são verídicas, são confiáveis. Então, é, a gente precisava do painel, a gente precisa do painel para dar voz e vez à comunidade que sofre, que sente e que sabe do, de tudo o que está acontecendo. Muito antes do que a mídia, do que os órgãos oficiais venham aqui é, informar. E isso é importante para nós, porque nos deu a chance da gente se mobilizar para se proteger ainda mais. Obrigada Ana Paula. Marcelina, pode abrir o microfone. E a ah, consegui. Olha, boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz de, ter, de estar participando aí do painel. Meus parabéns. Espero que, que a gente venha para ajudar muito, muito mais comunidade e que tenha assim, muitos, muitos anos assim pela frente. Eu, a gente ficou muito feliz de ser é, é, agraciada, as pessoas já gostou muito aqui dentro da comunidade, porque a fome é muito grande. É, eu, eu acredito que agora nós estamos fazendo um, um, A vacina tá ma, ma, mais aqui dentro da comunidade, então, a gente está, assim, com Minas, morte. A gente não tem tido, assim, um, um, mas a gente ainda está com aquela prevenção, porque as coisas não passaram, não. Ainda está muito bravo. E como aqui, nós da comunidade, assim, como são de favela, o preconceito é muito grande, porque acha que as pessoas... É, é, a doença é pior dentro da comunidade porque somos negros, favelados, e então eles acham que as pessoas têm a pior doença do que eles. Então, a, a dificuldade de arrumar emprego ainda está muito grande e nós ainda estamos precisando ainda muito de ajuda, porque nós temos ainda idoso, criança. E jovens ainda que não estão tá conseguindo emprego. Não estão conseguindo porque essa pandemia aí, são 14 mil, né? é, 14% de, de nós aqui se, todos sem emprego. É, é muito difícil. Mas a gente está ainda assim, caminhando, estamos é, é, conseguindo falar porque nós temos ainda a vacina, infelizmente atrasada, por isso que morreu tanta gente, mas nós ainda temos a vacina, e vacina boa é nossa vacina no braço. E a gente tem ainda aquela muita confiança no SUS, que faz um, um trabalho, que, que é o um, um SUS que nos faz o que nos dá sempre aquela saúde melhor. Infelizmente, temos dirigentes e governantes que nos respeitam e querem acabar com o nosso SUS. Mas a gente tem que lutar, senão vai ser muito pior. Muito obrigada, parabéns. Nós aqui agradecemos, assim não sabe, eu acho que Deus, só Deus pode é, é, abençoar todos vocês. Muito obrigada e parabéns. Vamos juntos, todos nós. Douglas, fica à vontade. Agora foi. Boa é, tarde a todos, boa tarde a todas. É, eu sou Douglas Eleodoro, cria da favela de Rio das Pedras, né, faço parte do coletivo Conexões Periféricas RP, pelo qual a gente tem atuado aí nesse enfrentamento né da covid ao longo desse um ano né ou um pouco mais é, a gente poderia estar aqui né comemorando de fato né um ano de painel ser um evento mais comemorativo né se a gente estivesse unidos por outras pautas que certamente futuramente a gente vai poder colocar e atuar juntos mas, infelizmente, a gente não tem muitos números para comemorar, né? são 546 mil vidas perdidas, né? dessas, 5.855 só nas favelas, mapeadas pelo painel, 330 favelas foram mapeadas, então, infelizmente, a gente ainda não pode comemorar. Mas eu gostaria de reforçar a importância né, do, do painel, agradecer desde já é, ao coletivo, né? Teresa, né? enquanto Rio Watch e reforçar o papel educativo que essa articulação teve, né, de atuação em rede, é, a máxima juntos somos mais fortes, nunca foi tão é, alcançou tanta sua concretude, né, e ela alcança em situações de maior de maiores adversidades. E aí, né, a, porque a luta na favela contra a Covid ela vem acompanhada de várias outras lutas, né, ela não foi uma luta como pode acontecer fora da favela, né, uma proteção Nesse sentido, mas a gente teve que lutar paralelo né, a essa questão da Covid por moradia, porque algumas favelas continuam, continuam sofrendo essa pressão em relação à a, a falta de moradia, em relação à fome, e aí tem segurança pública, as operações policiais, enfim, várias outras questões que continuaram paralelo à pandemia. Então, em Rio das Pedras, o que a gente. qual foi o. quais foram os três pontos de atuação principal, na verdade, quatro, né. O primeiro momento foi a questão de conscientização em relação ao uso de máscara, né, e foi fundamental o apoio do painel nesse sentido. É importante lembrar que não houve uma campanha educativa a nível nacional, né, com panfletagem, com, enfim, na mídia, então a gente precisou atuar nesse sentido também, ocupando esse espaço que o Estado deixou, né, abandonado. No segundo momento, em relação ao levantamento de dados, né, foi colocado aqui de maneira tão importante que a Renata colocou, sem dados a gente não tem informação para pensar políticas, para pensar ações mais concretas, então a gente trabalhou nesse sentido também, desenvolvemos ações nesse sentido, né? obviamente com os limites ali do tamanho de cada coletivo, de cada lugar de atuação, é, a mídia teve um papel muito importante, os jornalistas tiveram um papel educativo, é importante que vocês estejam aqui contribuindo sempre para a divulgação desse espaço, mas a gente sabe também da importância desse diálogo para é, melhorar essa cobertura sobre as favelas. Né? Em Rio das Pedras, a gente teve um movimento negacionista que se ampliou de, depois de algumas coberturas errôneas, enfim, da Covid em Rio das Pedras. Então, poder dialogar foi importante. O combate à fome, né? porque em determinado momento a fome aumentou muito, a gente vive isso hoje, o painel também atuou nesse sentido. Né, foi em relação aos dados, foi em relação a outras lutas, mas a pauta da alimentação, né, a Tereza fez uma articulação importante para a gente conseguir doações, isso foi distribuído né, em, nos coletivos que fazem parte, em outros, e num terceiro momento e último momento em relação ao convencimento para a vacinação, infelizmente a gente também teve que atuar convencendo as pessoas, porque o discurso negacionista né, do governo federal chegou muito forte nas favelas, sobretudo em algumas favelas né, dominada por determinados, determinado crime organizado, né não preciso falar aqui de Rio das Pedras, mas todo mundo sabe. Então, assim, é, para fazer isso, para conseguir fazer isso, essa articulação, além do painel, a gente também precisou se articular localmente. Rio das Pedras é uma favela gigantesca, né, mais de 100 mil habitantes, e aí cabe registrar aqui né, que não foi só conexões periféricas, mas teve, a gente se articulou enquanto com um o projeto Semeando o Amor, projeto social Semeando Amor, Dona Vânia, que faz um trabalho super importante, Corrente do Bem, né, ONG Social Beat, o Cine Rock, então houve também uma articulação local para poder viabilizar essa captação de dados, essa distribuição de alimentos, enfim, se, essa luta de maneira mais ampla. Então, hoje a gente tem aí 16,82% da população vacinada, né, e é fundamental que a gente pense as favelas ainda hoje, a gente, né, por ser esse número ainda baixo de, de vacinação, a gente ainda pensa, precisa priorizar a favela enquanto o território precisa ser vacinado. Por quê? Porque na favela tem uma dificuldade maior de isolamento, porque na favela grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras né, trabalham nas áreas que são essenciais, mas que não foram priorizadas, né? é o motorista de ônibus, é o trabalhador da construção civil, é trabalhadora doméstica, garçom, enfim, é a galera que está aí trabalhando, está tendo que pegar ônibus lotado, então ainda precisa ser priorizado. Felizmente, né, houve esse movimento na maré, a gente fica muito feliz com isso, mas é importante que essas ações se ampliem, nessas né, articulações, para outras favelas, sobretudo as favelas que são mais distantes do centro da cidade, né? às vezes essas parcerias acontecem com maior facilidade, nos centros, né, ou ali mais próximo, no entorno. Então é importante que isso também se ramifique para lugares, que, às vezes é... fica mais difícil a pressão, mais difícil a articulação. Então que a gente agradeço aí a possibilidade de estar nesse, nessa articulação e certamente outras para poder comemorar, comemorar e sim daqui a um ano outras articulações. Obrigado. Mais um beijo. Seria ótimo. <risos> Obrigada, Douglas. Eu vou passar então a palavra para o Fábio. É, boa tarde a todas, todas e todes. É, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Leão, sou do Fórum Grita Baixada, Movimento Social de Nova Iguaçu, que trabalha com as temáticas de violência de Estado, segurança pública e direitos humanos. É, primeiramente, eu quero parabenizar mais uma vez né, o painel COVID-19, que foi uma iniciativa. É muito urgente, muito necessária, ainda mais que estamos vivendo num, num país no meio de uma pandemia cujo governo é responsável pela produção de notícias falsas, de desinformação, de informações propositalmente equivocadas. Então, acho que o painel Covid-19 surge como um, um sopro de vida no meio desse deserto né, de, de informações que, infelizmente, nós, enquanto é, povo brasileiro, a, acabamos sofrendo. Bom, eu vou falar, obviamente, da Baixada Fluminense e não ter como falar da, dessa pandemia é, de forma é, local sem falar sobre a crise da saúde que nos acometeu. né O, o governador Wilson Wittsson, o primeiro que ele se meteu num numa, um embrólio envolvendo as organizações de saúde, que, de uma certa forma, acabou comprometendo a construção de novos hospitais de campanha e, teoricamente, seria um estado do dois aqui eh, na Baixa Fluminense, precisamente um em São João de Meriti e outro em Nova Iguaçu. Na verdade, o primeiro de São João de Meriti foi uma articulação eh, puxada por movimentos e coletivos diversos da Baixa da Fluminense, dentre eles o, o Fórum da Baixada, teve pessoal se não estou enganado, do movimento da Caxias, do Centro Cultural eh, ali de São João de Meriti, porque havia se Naquela época, havia um temor, né, porque a gente não sabia o quantitativo de, de contaminações que ia se espraiar pela Baixada Fluminense. Então, como tudo era muito, muito incerto, a gente já havia identificado a necessidade de mais, um, pelo menos, 12 hospitais de campanha de grande porte serem instalados na Baixada Fluminense. É, então, nós é, produzimos uma carta né, para o então é, governo do, de Wilson Witzel, mas não, não, tive, não tivemos mais. Uma resposta. A única coisa que de fato saiu do papel foi o hospital de campanha de João Pessoa Sul, que ele, ele foi instalado na antiga, no antigo aeroclube aqui da cidade. Só que, durante uma pandemia, numa crise, na maior crise é, de saúde pública do século XXI, é, e, e sendo necessário né, a instalação desse hospital de campanha para cobrir pelo menos algo em torno de 3 milhões de pessoas que habitam a Baixada Fluminense, é, muito nos surpreendeu, primeiramente, a demora na construção né, desse, desse hospital, que agora virou um hospital modular, a, a, os esquemas de corrupção, né, de verbas, uma série de, de, de, de, de fraudes administrativas, que fizeram com que o, esse hospital é, se atrasasse em pelo menos três datas. Né? Foram, um, foram anunciadas três vezes, né enquanto isso, a população da Baixada é, historicamente sempre careceu né, de, um, de, um, de um sistema de saúde de qualidade, embora o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que também é conhecido como hospital, hospital da Posse, é uma referência na área, no, no atendimento, né, mas ele ficou sobrecarregado e pouco se fez. Agora, o que nós temos de informação é que parece que agora o Hospital de Campanha virou um hospital modular. Né, ele tem, segundo informações oficiais, capacidade para 800 pessoas, né, 800 pessoas é, pessoas infectadas pelo, pelo Covid, mas a gente não tem é, informação sobre esses dados, né? a gente não sabe o, o quanto que isso é de fato realidade ou o tipo, ou, ou quanto isso é uma produção de narrativas da, da mídia bolsonarista, né? que tem uma, uma boa seta, inclusive, né? os grandes meios de comunicação que realmente apoiam esse governo, mas de vez em quando uh, costumam fazer um exercício de, de, de autocrítica e reflexão sobre esses dados. Então, para isso, e nós do Fórum da Baixada também, além da gente bater nessa tecla da questão da expansão de um atendimento de saúde pública de qualidade para essas pessoas, sob o contexto da pandemia, nós identificamos em 2020 mais de 40 movimentos coletivos, organizações que estavam prestando ajuda comunitária nas periferias aqui da Baixada, nos territórios periféricos da Baixada, numa parceria que tivemos com o Viva Rio. Então, assim, isso é um outro dado importante, porque, como o poder público, como as autoridades simplesmente é, saíram de cena por causa de crise política, por causa de crise econômica, é, a ajuda humanitária ela veio das favelas e das periferias, das organizações. O poder público simplesmente não existiu. É, a gente foi endossada aquela máxima do nós por nós, sabe? Então, enquanto o governo estava preocupado em armar a população, né, em criar o é, um, um, um avanço de uma, de uma revolução comunista que, na verdade, nunca existiu e dificilmente eu tenho a impressão que vai existir, é, as comunidades, as pessoas se mobilizaram em relação a isso. Então, eu tenho, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela oportunidade e tomara que finalmente tenhamos a notícia de que essa pandemia vai embora de vez. Obrigado. Obrigada, Fábio. Mariana. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, celebrando esse um ano do painel. Eu sou a Mariana Galdino, faço parte do LabJaca, para quem ainda não tinha me conhecido ou ainda não conhece nossa organização. Nós somos um laboratório de pesquisa, produção de dados narrativas aqui no Jacarezinho, que surgimos também durante a pandemia, e tivemos muito do nosso surgimento também graças ao painel. E aqui eu deixo todo o meu reconhecimento Felicitação né, e agradecimento por essa construção, porque o nosso grupo também surgiu aqui na favela do Jacarezinho, justamente por, causa, por conta da defasagem dos dados correlacionados à questão da pandemia né, e da gente poder entender qual era o perfil socioeconômico das pessoas que estavam sendo acometidas por essa doença que à época ainda era tão desconhecido pela gente né, e enfim, situação essa que foi a maior crise sanitária da nossa geração, e digo, nossa geração de nós, que somos parte da juventude também. Então, quando a gente se viu nessa situação aqui em áreas de favelas da capital, foi algo que nos travou de forma, enfim, memorável e que, de fato, entrou para a história das lutas das favelas também, mais uma história no qual sociais, movimentos da sociedade civil, precisamos sair das nossas casas, precisamos sair da nossa segurança pessoal para poder pensar em práticas para o coletivo, já que dentro das favelas a gente já há décadas percebe a ausência do poder público, a gente percebe a ausência das políticas públicas nessas áreas e com a pandemia a gente viu o quanto que essas desigualdades sociais cresceram exponencialmente. Então o Lab já... Que ele surge também por conta da discrepância dos dados da época, né, dos dados oficiais divulgados pelo poder público, pela grande mídia, e o que nós estávamos vendo dentro da, das favelas, durante as ações comunitárias, durante as ações de entrega de cestas básicas, as ações que estavam trazendo as instituições públicas, inclusive como a Fiocruz, para poder alertar a população sobre o que era de fato a Covid-19, já que à época a questão do direito à informação foi algo que também foi nos retirado. então a população não tinha noção, ainda da gravidade do que era a Covid-19, inclusive nós mesmos que estávamos no front, ainda estávamos aprendendo sobre o que era essa situação, o que era essa pandemia, o que ela representava representar para o nosso povo. Então o nosso grupo ele surgiu a partir disso e de imediato, logo de início, a gente trouxe essa relação junto com o painel, já que era um, uma organização com demais frente, com demais coletivos, que também estavam fazendo seus territórios, então eu deixo aqui todo o meu reconhecimento para o painel unificador, né, que conseguiu, teve a maestria de conseguir a união de vários territórios de favelas, e não só da capital, mas também trazendo a visibilidade, trazendo para a ordem do dia das agendas políticas, as favelas da Baixada, as favelas de outras áreas do, do, do estado do Rio de Janeiro, e a gente viu que nessa pandemia essas favelas também precisaram se movimentar essas favelas, demonstrar a sua força e trouxeram um recado que não pode ser deixado para trás, que é que a gente precisa continuar nessa linha de frente, a gente continu precisa continuar nesse centro dos debates políticos né? são favelas essas que foram invisibilizadas e a gente percebe que mesmo aqui na capital, né, que temos diversas inclusive hoje a Carazinho que também é invisibilizado da grande mídia, a gente percebe quanto que essa nossa união, quanto que essa nossa força foi fundamental para que a gente estivesse aqui hoje vivos né? infelizmente perdemos muitos dos nossos companheiros, perdemos entes queridos, né? tivemos entes queridos que, enfim, foram atravessados de forma... Pra inteira com relação à pandemia, e digo aqui não só diretamente com relação ao Covid-19, mas também com os desdobramentos, e a gente sabe muito bem que o Covid-19 impactou não só a questão da saúde pública, mas como a questão da economia, a gente está agora com um, número, com um número enorme, um número inadmissível de pessoas passando fome ainda, né? um número esse que só se agrava que só aumenta, a gente está vendo aí a questão da violência policial o Jacarezinho que foi palco da maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro né, e chacinense que ocorreu durante a pandemia da Covid-19. Então, são diversas formas que o Estado vem, nos dá esse recado, que ele vai encontrar maneiras de matar nossas vidas e de dizer que as nossas vidas não importam. Então, esses coletivos aqui, eles estão aqui existindo para dizer que a gente não quer só sobreviver, a gente quer vida, a gente quer bem-estar, a gente quer educação, a gente quer saúde, e a gente quer um Estado que nos sirva, afinal de contas é importante que a gente tenha isso em mente o Estado ele está aqui para nos servir ele está aqui para nos representar e determinar políticas públicas que sejam condizentes com a nossa realidade então eu digo, eu enfim deixo a minha fala realmente nesse sentido que a gente entenda o que foi esse assim, um ano né, um ano esse que trago uma fala pessoal, transformou a minha vida, a Mariana que entrou no ano de 2020, é completamente diferente da Mariana que está aqui em 2021, e não romantizo isso de forma alguma, mas infelizmente nosso povo precisa ficar se reinventando, se reinventando, se reinventando para conseguir se manter de pé e conseguir deixar um pouco ainda do estímulo dos sonhos dos próximos que estão vindo, e eu digo aqui sobre as crianças e adolescentes que estão vivenciando essa pandemia e que estão sendo traumatizados e que estão com a sua saúde mental totalmente em xeque e que estão aí com esse receio do que será o próximo dia e a gente não pode deixar que as nossas crianças e adolescentes não tenham esse anseio pelo futuro, esse anseio pelo próximo dia. São elas que vão estar aqui no futuro, transformando vidas, transformando a nossa realidade. Então, eu digo aqui, traga aqui um apelo, traga aqui uma realidade dura, a gente está vivenciando, mas traga aqui também a força, o reconhecimento da nossa capacidade enquanto população de área de favelas, o que a gente faz, é algo que, enfim, é, eu não tenho nem palavras para dizer, é algo que, inclusive, eu fico todos os dias pensando, o que é essa força, da onde vem essa força, né, da onde vem essa união, essa capacidade de, de transformação, de programar, de projetar né, e de ficar se assim, inovando. Então, aqui eu deixo aqui nosso parabéns. Parabéns por esse nosso trabalho. Parab e que a gente consiga transformar ainda mais vidas para esse próximo ano, que a gente consiga transformar o painel unificador em um lugar ainda mais potente e que, individualmente, cada coletivo consiga também se estruturar, consiga atuar de forma potente dentro das suas comunidades. O Labijaca está aqui, está presente, tá, também está sendo no seu um ano de surgimento, a gente completou nosso um ano em julho também, então a gente está totalmente alinhado nessas, nessas felicitações, nessas celebrações, e estamos aqui para dizer que nada vai nos parar, o Labijaca só cresce, e só cresce por conta da coletividade da união dos outros parceiros. Então, obrigada a todos, a todas, a todos, e vamos juntos, é isso. Obrigada, Mariana, obrigada. É, Jacob, se pode ficar à vontade. Tudo bem, é Jacó mesmo, é, por causa do crepúsculo que passaram a fazer a pronúncia em inglês, mas é Jacó mesmo, é tradicional. É, tudo bem? Eu, bom, deixa eu me apresentar, sou Jacó Portela, eu, eu atuo na gestão social de Farmanguinhos, que é uma unidade da Fiocruz, né, do, quer dizer, na gest, no setor de gestão social de Farmanguinhos, que é uma unidade da Fiocruz, e aqui eu estou representando né, o coletivo CDD né, da Cidade de Deus, então, falar um pouco rapidamente do coletivo, quer dizer, o coletivo ele surge no início do ano a partir de uma pesquisa, que foi com, a pesquisa feita pelo coletivo Construindo Juntos, que eu também faço parte, sobre os impactos da pandemia na Cidade de Deus. Teve uma amostra de 642 moradores, e a partir da apresentação dessa pesquisa, né, que foi no início do ano, é, apresentou-se os resultados, e aí foi uma coisa muito, muito interessante, que foi dali que se nasceu a ideia de você, na realidade, estruturar um coletivo, né, pegando todas as entidades públicas e privadas da cidade de Deus, incluindo também instituições é, públicas, privadas e da sociedade, para você fazer uma campanha, né, intitulada CDD contra a Covid. Né? Então, na realidade, essa essa pesquisa ela foi construída coletivamente, né? Ela, desde o início, ela foi construída coletivamente com as pessoas. Então, teve reuniões em que você foi, as pessoas foram chamadas a, a expor né, o, que, o, que, o que essa pesquisa teria que enfatizar mais para trabalhar com a questão do, do impacto da, da Covid na Cidade de Deus. A pesquisa ficou pronta, já saiu o primeiro relatório, mas na apresentação geral dos resultados houve né, essa mobilização e a fundação desse coletivo para justamente atuar né, na Cidade de Deus no combate à Covid. Né, então foram feitas, é, na realidade foi uma mobilização muito grande, onde foram feitas faixas né, de incentivo ao uso de máscaras, onde cada escola municipal é, pendurou uma faixa, ou seja, inicialmente eram 15 faixas, mas as escolas municipais todas da cidade de Deus resolveram se mobilizar com o pessoal da área de saúde, a né, gestão social de farmanguinhos e outras instituições né, da cidade de Deus é, fizeram justamente... Esse, essa mobilização para né, dessa campanha CDD contra a Covid. Né? Carros de som circulando na comunidade, falando de prevenção, né? dentre outras atividades e dessas organizações para você estabelecer justamente ações, né, principalmente no uso de máscara, né, para justamente lidar com essa questão da, da pandemia. Não. Então, isso foi bem interessante, né, essa mobilização para justamente é, você trabalhar com a ideia da prevenção. É, recentemente, nós, nós colocamos uma placa de aço né, na Praça Principal da Cidade de Deus, onde ela é atualizada com o número de casos e de óbitos na comunidade, visando aumentar essa conscientização das pessoas né, para o uso de máscara, para não aglomeração, né, para justamente a gente tentar diminuir o número de casos. Bom, é, essa placa ela é alimentada com dados do painel COVID do Rio de Janeiro, né, da Secretaria Municipal de Saúde, onde eu faço esse acompanhamento. Então, e, então foi, uma, foi uma experiência muito rica do coletivo, né? para justamente a gente né, nasceu de um diagnóstico, né, de uma pesquisa, a partir da pesquisa foram apontadas questões e as questões o coletivo resolveu atacar com relação à pandemia. Né? Essa pesquisa já saiu o primeiro relatório, que foi impacto econômico, está saindo o, relato, o segundo relatório, que é o impacto sobre a área de saúde, e o terceiro relatório está sendo feito agora sobre o impacto na educação, né? principalmente tendo foco crianças e jovens. Esse era o um pequeno relato, né? Do, que o coletivo, é, do que o coletivo tem feito. Né? Então, é uma experiência muito rica, que tem chamado a atenção, é, chamada, chamou a atenção da imprensa, né? saiu tanto a pesquisa como a mobilização em cima da pesquisa, saiu na imprensa, na grande imprensa, na Globo News, na Band News, entre outros órgãos, falando dessa experiência comunitária. E, recentemente, saiu no Globo Comunidades, no domingo, também uma reportagem sobre o trabalho desse coletivo na Cidade de Deus. São muitas as ações, eu quis resumir também, porque se eu for falar de tudo o que aconteceu, mas foi interessante. E, no início da pandemia, né, não foi o coletivo, mas foi o Frente CDD, que tem pessoas que, que também deu conta dessa coisa do, do básico para a comunidade, que foi a arrecadação de cesta básica, isso lá no início da pandemia. Então, são esses dois momentos que eu destacaria né? e parabenizar o painel Covid nas favelas, que eu acho que é um olhar que, que vocês estão fazendo sobre as favelas. Né? Mesmo porque também lembrando que a Cidade de Deus, em dois inquéritos socioepidemiológicos, ela estava com o maior índice de letalidade, né? dentre duas publicações da Fiocruz, Renata, se eu não me engano, não estou lembrando agora, mas eu levantei, em dois inquéritos da Secretaria Municipal de Saúde, ela estava em primeiro e depois, perdeu, e depois ficou em segundo, em números de infectados. Então, realmente, é uma invisibilidade né, da, da Cidade de Deus, porque ela está nas estatísticas, mas a população não, não percebe isso. Eu acho que essa coisa da placa, de nós colocarmos para mobilizar as pessoas, é importante. Agradecer tá, a vocês e parabenizar o painel pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Jaca, por trazer o, o, a Cidade de Deus aqui para o debate. Tá bom? Ana Leila, fica à vontade. Não, é Ana Leila, eu sou fundadora do, da, do Centro Social Fusão aqui em Mesquita, no bairro Jacutinho. E nosso trabalho aqui foi intenso desde o ano passado. Foi complicado para nós. Essa semana mesmo Duas pessoas aqui da ONG, as famílias delas estão com Covid. Desde o nenenzinho... ...vacinada. Mas a mãe pegou Covid, o pai pegou Covid. sararam. Agora a avó, a criança, a filha menor e a outra que pegou Covid. De novo, e temos sete pessoas aqui no, no município com essa. Essa. Ah, meu Deus, esqueci o nome. Desculpa que eu estou nervosa. Variante. Aconteceu aqui variante dela. As pessoas vêm me chamar aqui para resolver um problema. Sete pessoas no município com variante. E aqui, o, o problema que está aqui que as pessoas que eu estou encaminhando para poder fazer o teste, tem que marcar para cinco dias, agenda de cinco dias. Quando chegar no, no quarto dia, a pessoa já... Então, eu tenho que mandar para o município vizinho, que lá o teste sai na hora. E não precisa de agenda, e aqui tem que ser agendado para você fazer o teste. E a dificuldade aqui das famílias, né? Tereza, que não, as pessoas não estão trabalhando, as creches fechadas, a escola não funcionando, as mães não têm com quem deixar. As crianças não podem trabalhar e a dificuldade <risos> que eles estão passando entre aluguel, alimentação para essas crianças. O negócio aqui está difícil. E a assistência social também não tem cesta básica para oferecer para essas famílias. E a gente que está fazendo esse papel do gestor aqui, batendo de porta em porta, é, pedindo. E aí nós colocamos curso aqui de, cap de capacitação, capacitação para as pessoas de unha, é, trança afro, tudo com um quilo de alimentos perecíveis, onde a gente está conseguindo fazer duas, três cestas para poder dar para algumas famílias que, de fato, estão precisando. Então, essa é a situação aqui do meu município, no meu bairro. Eu não sei dos outros, eu sei aqui da parte do meu trabalho, então, fica difícil para a gente quando você não tem o, o, o, a gestão municipal a seu alcance, né? Nos serviços. Então, é esse aí. É Obrigada, eu, eu, eu, eu, Hoje que eu estou um pouco nervosa. Não, que é isso. Obrigada. Você tem sido uma grande parceira o tempo inteiro no painel e agradeço muito o seu depoimento agora. E a gente, a gente vai entrar na rodada final de falas, e Valdirene, Tati, beleza, gente, e ah, enfim, vamos lá, Hugo, que bom você contar com você aqui, pode falar. Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas e todos também, é um prazer poder estar acompanhando a, a reunião, o painel, dizer também desde já o parabéns, e faço coro com as vozes que vieram antes de mim, né, que me intercederam, com relação a essa... É, maestria, né, no desenvolvimento de uma tecnologia no sentido estrito, senso, mas também num, numa tecnologia é, que ultrapassa, né, o, o significado mais comum de tecnologia e vai para os conceitos mais ampliados, que eu acho que é onde toca é, as nossas práticas, né, os nossos fazeres, né, essa produção de uma tecnologia social inovadora, de uma construção é, que vai realmente dialogar com as necessidades atuais que correspondem ao, ao espírito do nosso tempo. E contando um pouco de como é que foi o nosso processo aqui na Providência, é, em abril do ano passado, por volta do, é, do dia 14, a gente teve um óbito dentro de casa, os moradores ficaram desesperados, isso foi parado no Jornal Nacional, enfim, saiu um monte de lugar e durante três dias foram pedidos é, ajuda para retirar daquele corpo, é, que as pessoas não sabiam exatamente como fazer, tinha ali todas as características né, suspeitas. O senhor Félix, aqui da rua, é, apresentavam os sintomas, isso, naquele momento, deixou todo mundo em pânico. E aí, na força né, e na mobilização dos próprios moradores, a gente se uniu e conseguiu é, encontrar um familiar dele, que na época não estava por aqui, e remover né, o corpo dentro das condições que a gente podia ali, é, nem a SAMU, nem o bombeiro, nem a Polícia Civil, nem a Defesa Civil, nem a Polícia Militar, ninguém é, acudiu, é, nem sabia naquele momento como orientar a gente para tomar as devidas é, providências, para ter o um mínimo de, de cuidado, sabe, de, do que, que a gente podia e do que não podia. Bom, daí em diante começou a nossa saga, é, a gente começou a ser demandado de, de, das necessidades da da população, uma vez que a gente já tinha resolvido um primeiro caso. Então, foi se avolumando né, as demandas por é, material de limpeza, material de higiene e, com certeza, as questões de alimentação. Então, a gente identificou naquele momento, a partir do, do, dos projetos que que atuam aqui, é, que é a Casa Amarela, o Galeria Providência, a Rolha dos Favelados e o, o Rio Memoriação, é, que a gente precisava utilizar as expertise que a gente já tinha no processo de produção cultural, práticas artísticas né? e o desenvolvimento local, para trabalhar em cima do que era a demanda daquele lugar. Né? Aí, nesse momento, eu lembro muito da Nina Simone, que é um dever do artista pensar sobre as necessidades do seu tempo né? e corresponder a isso. Então, eu me coloco ainda como um comunicador, como um artista. Então, naquele momento, era o nosso meio, é o que a gente continua fazendo. E aí, de lá para cá, o que a gente pôde fazer no sentido de comunicação, a gente pôde videoclipe é, falando da, da Covid, a gente é, construiu apostilas né, falando sobre obituário gratuito, a gente falou sobre é, auxílio emergencial né, a partir de PDF, carro de som... É, a gente conseguiu construir um, um Instagram que ganhou bastante visibilidade durante o período de, de atuação, a gente continua agora fazendo outras coisas e foi para a gente muito importante, principalmente para a juventude, mas também para o pessoal mais velho, um, eu destaco aqui uma tecnologia de comunicação chamada morador monitor, que a gente dividiu o território todo, né é, em seis áreas, e em cada área desse, desse território, a gente tinha dois moradores que ficavam acompanhando as famílias, é, né, no momento a gente teve apoio é, dos Médicos Sem Fronteiras, a gente fez parceria com as duas clínicas da família que né, no momento não tinham os ACS é, disponíveis, a maioria estava com Covid, estava todo mundo assustado, mas a gente conseguiu material, o EPI necessário para poder ir a campo e a gente fez um levantamento por duas vezes, fizemos um, um levantamento primário em junho e depois um outro em, em maio, onde a gente conseguiu fazer o, a identificação do número de óbitos, da, da quantidade de pessoas que foram é, Estavam com sintomas, né? a quantidade de pessoas que é, precisavam é, ser acompanhadas, fazer teste. Desde então, a gente tem mantido aí uma relação muito bacana de atuação junto com as clínicas da família. O próprio morador é, tem se sentido mais é, no, no dever né, de, de estar atuando porque a gente realmente estaria pensando em ajudar a gente. Então a gente conseguiu organizar e, e fomos para frente. Eu acho que assim mais uma vez é, é muito bacana poder enxergar é, e é triste ao mesmo tempo de que é, a solução é, tem que vir por nós, né? E tem que ser realmente o Frebeto dizia que a nossa cabeça pensa onde nosso pé pisa, então fica aqui mais uma vez como uma possibilidade de continuidade das nossas práticas, de que a gente se mobilizou, está unido enquanto favela, acho que é um movimento importantíssimo para a gente dar continuidade, não só para umas questões de saúde, mas pelas questões outras que a gente precisa continuar, Eu já deixo o meu apelo aqui, e, e que tem que ser nesse formato, assim, qualquer atuação pública que venha a acontecer tem que começar no, fazer com que a gente possa exigir do poder público essa relação, sabe, de cada vez mais consiga através, enfim, da, dos nossos mais velhos, né, é, da nossa juventude, estar tá construindo é, é, é, mecanismos que são nossos, que é através dos números, através de pesquisas, através, enfim, é, de, de, de dados, né, é, para poder mostrar aquilo que a gente quer, da forma como a gente quer, e, e poder avançar, de fato, na, nas necessidades que a gente tem no território. Então, deixo aqui meu parabéns, mais uma vez, Estou muito animado de poder estar participando, Eu venho acompanhando o painel de fora, né? essa é a minha primeira participação aqui, mas é muito bacana poder ver que a gente está é, organizado nesse sentido, espero que a gente possa se encontrar outras vezes. E aí, só para poder citar também um pouco do que o, o Jacó estava falando a respeito de reconhecimento, e essas ações é, que a gente também foram visibilizadas, né? não só, eu, eu acompanho o pessoal da CDD também e outras, em outras partes né, da cidade, então isso deixa claro, é, quando, principalmente quando vem a premiação e premiação em dinheiro, que possibilita a gente investir novamente em alimentos material de infraestrutura para a gente continuar fazendo as coisas né? como foi o caso ano passado da gente com é, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo artigo 19 e esse ano com a Fiocruz então é, que a gente consiga cada vez mais estar nos reunindo para poder publicizar as nossas práticas que são muito ricas muito fortes e que precisam cada vez mais ter mais visibilidade para que a gente consiga trazer esse, esse retorno financeiro que é uma das coisas que a gente precisa muito para poder potencializar ainda mais aquilo que a gente já está fazendo, então um abraço, fica aqui o meu... Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos. Hugo, é, você está tá por dentro do painel, sim, porque o painel está com os dados do SOS Providência desde que vocês fizeram a primeira coleta lá. É, enfim, então, podem não estar aqui nas reuniões, mas vocês estiveram sempre no painel. É, obrigada. Eu vou passar aqui a palavra para a Elisa. Ok, Elisa, fica à vontade. Boa tarde, gente. Quem não me conhece, eu sou Elisa. Eu sou jornalista e estou terminando meu mestrado em sociologia e entrei no painel em setembro, né? Então o que eu queria dizer hoje, assim, é que desde setembro, todas as semanas, eu testemunhei a força, a garra, a resistência, a luta, a barra de cada um de vocês aqui, e não por si mesmo, mas para ajudar os outros, para ajudar a sua comunidade, para ajudar as pessoas que passavam. E, é, e eu posso dizer que hoje né, a pandemia ainda não acabou, mas já tem aí um ano que eu vejo cada. Para a gente conseguir sobreviver, para a gente conseguir é, trazer um pouco mais de dignidade para territórios, para pessoas que já vivem situações né, é, que precisam ser melhoradas. Então, é, vendo a apresentação da Tereza, vendo a apresentação da Renata, maravilhosas, a gente lembra que. A questão dos dados hoje é uma questão da desigualdade de informação, é um tipo de desigualdade social. Dentro da pandemia, isso é mais um tipo de desigualdade de saúde também, acesso à saúde, à informação e à saúde. Então, a desigualdade social no mundo é o nosso maior desafio. É o maior desafio do capitalismo, é o maior desafio desse modelo de sociedade que a gente está transicionando, que é uma sociedade baseada em informação, baseada em dados, na conexão das redes, dos países, no fluxo de informação, de mercadorias, de capital. A gente não pode aceitar mais desigualdade social. Então, acho que o painel, nesse um ano, é a prova de que é possível ter inclusão social, de que é possível a gente se unir e lutar e resistir. Então, parabéns a todo mundo que trabalhou, que doou, que vibrou, que ajudou para construir isso. Sintam-se orgulhosos, eu tenho muito orgulho e muita gratidão de poder participar com vocês. É isso, muito obrigada. Bacana, obrigada, Elisa. Vou passar então agora para a Valdirene. Boa tarde, pessoal. É, eu queria muito que o Naldinho estivesse aqui, porque com certeza ele falaria da do Frente e Maré de Mobilização muito melhor do que eu, né? Porque realmente o Naldinho está à frente e eu só sou uma gotinha dessa parte dos comunicadores, né? Frente e Maré de Mobilização nasceu na junção dos comunicadores locais da maré. A Maria, por ter 16 favelas, é muito difícil o diálogo é entre todas elas e são distintas, cada favela é muito distinta uma da outra e foi um desafio conseguir uma antena de cada local para poder fazer essa junção de como comunicar a Covid dentro da favela. E o como foi feito na CDD a estratégia de como falar para quem falar, como que a gente consegue comunicar, não foi diferente aqui na Maré. Teve carro de som, teve funk, teve é, panfleto, teve é, cartaz, enfim, teve uma forma de comunicar, porque a internet não é para todo mundo, ela não está dada, a leitura também não é para todo mundo. Então, quando tem uma música, quando tem um funk, que é o que realmente muitas pessoas reconhecem, elas entendem aquilo que está sendo falado. Então, cuidado com as mãos. E como que a gente vai falar também do lavar a mão se não tem nem sabão para poder estar tá lavando, né? Se não temos água para todo mundo, saneamento básico não dá tá para todo mundo. Então, como que a gente consegue isso? E como eu não lembro de todo mundo, todos os nomes que foram falados, mas como que a gente fala para dentro da favela não sair, se a gente não trabalhar, a gente não consegue comer. Então literalmente é vendendo almoço para poder comprar a janta. E como falar de distanciamento se tem um morador que mora numa casa, num quarto com banheiro e tem seis, oito pessoas. Como que fala de distanciamento é dessa forma, né? Então, essa forma de estarmos juntos, estamos conseguindo esse alimento para esse morador que mesmo indo trabalhar ainda não consegue suprir, muitos perderam o emprego, Muitos foram morar, estão hoje fazendo parte dos moradores em situação de rua, porque não conseguiram é, pagar o seu aluguel e continuar nessa casa. Até as listas para poder estar tá entregando as cestas básicas, a gente não conseguia contato com os moradores, que foi um despertar que a gente teve é, há pouco tempo, que é, como que de sem nomes você consegue falar com 15 moradores? porque todos os moradores perderam os números do telefone, porque entre comprar comida e botar crédito, vamos comprar comida. Então, assim, tem uma diferença enorme entre a Covid da Barra e a Covid dentro da Maré, porque quem tem estrutura, quem tem plano de saúde, quem tem, tem, tem como se alimentar, tem como comprar um, alime, um, um remédio que vai ter vitamina, que tem dá para comprar iome dá para comprar, comprar cúrcuma, para levantar a imunidade. Essa pessoa está mais protegida. Então a Covid ela não é para todo mundo, ela não está da mesma forma em todas as casas. Então, como que a pessoa não adoece se ela não está nem alimentada? Então, estarmos todos juntos, estarmos falando de uma alimentação necessária para a gente poder não adoecer, é falarmos dessa junção de pessoas que mesmo não, não podendo estar no front, estavam contribuindo de alguma forma, seja pensando, seja pensando numa forma de escrever um projeto para estar tá, é, puxando recurso, seja estar fazendo uma música para poder estar tá dialogando com esses moradores, todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que isso fosse possível, fazer uma share, gente, ou botar crédito no celular para poder chegar a falar com o morador faz toda a diferença. Então, quando nós estamos juntos, quando nós pensamos que nós podemos eu tenho casa, toda vez que eu vou dormir eu penso, eu tenho casa, eu tenho cama, eu tenho coberta, um eu já sou uma privilegiada, porque tem um montão de gente que não tem nem isso, então quando nós conseguimos, de alguma forma, tá dando um pouco do que a gente tem para aquelas pessoas que não tem nada, de alguma forma nós estamos contribuindo, e a Frente Maré, nós somos mais de 140 mil né, moradores dentro da Maré, então... A frente fez toda a diferença, seja com perfil no Facebook, no Instagram, é, falando na rádio comunitária, juntando com outras frentes para poder estar tá conseguindo alimentação. Então, aqui, eu, Val, eu sou só um pedacinho dessas 16 favelas, então sou Prade, Ramos e Roquete Pinto, só uma anteninha desse grupo que é bem maior e que eu estou muito orgulhosa de estar aqui podendo trazer toda a maré para poder estar falando aqui. Muito obrigada, muito obrigada por cada um que fez a diferença. Eu sempre digo assim, cada um, e dentro desse projeto, eu ainda, nós ainda formamos aqui na, na Roquete Pinto o projeto Ricardo Barriga, que é também de arrecadação para a gente poder estar dando conta de outras, outras famílias. Porque quando você consegue fazer uma doaçãozinha de nada, pode ser, para você pode ser nada, mas consegue doar para uma família, essa família não dormir com fome, porque a Covid mata. Mas a fome mata, o frio mata, e depressão também mata. E um pouquinho de nada faz toda a diferença para essas famílias. Tá bom? Obrigada, gente. Muito Acho obrigada. Eu muito. muito obrigada. Eu, eu vi aqui que a Tati está com a última mão levantada, então é perfeito, porque a Tati é quem começou aqui no painel como comunicador frente da comunicação, e foi a estrela lá do vídeo que a gente realizou. É, no ano passado, uma das estrelas, né o Douglas também, Renata, enfim. Foi o, o momento presencial da, do painel, foi aquele momento. Então, acho bacana que a Tati é, complete aqui as falas oficiais do nosso encontro, esse aniversário de um ano, né? para marcar o painel, não para comemorar, porque não é uma comemoração. Agradeço. Então, deixo aí a fala contigo, Tati. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, como eu sempre falo, apesar desse contexto pandêmico, né? É, bom, não foi de propósito, pelo menos para mim, eu ser é a última a falar, eu vim mais para assistir, né? É, enfim, ser público de um trabalho de coletividade, de comunidade, de rede, a qual eu nunca tinha feito antes, eu nunca tinha participado antes dessa forma tão intensamente, então hoje eu vim é, Dar uma olhada, né? Eu realmente, por acho que quase um ano, eu acompanhei bastante ah, os trabalhos aqui do painel, né? É, dentro do, do como comunicadora do Rio Watch, eu acompanhava o painel, né? Aí em abril eu me distanciei um pouco, mas eu, eu fiquei pensando muito no que falar, né? E, e ouvindo o aval, ouvindo todos vocês, eu acho que o que eu posso contribuir de depoimentos é dizer que, infelizmente, infelizmente realmente isso não é uma comemoração. É, muitos de nós né, estamos em luto, estamos enlutados, é, sejam por pessoas extremamente próximas da família, seja por vizinhos, por vizinhos até que você não conhece, mas que você ouviu falar, né, que morreu, essa semana mesmo morreu, uma moradora no meu condomínio, eu moro num condomínio de classe média baixa, né, na periferia do Engenho da Rainha. Aliás, é, eu notei que falar sobre o Covid virou quase aquela... Quem tem um pouquinho mais de 30 anos, 20 e poucos anos, deve se lembrar que até recentemente, umas duas décadas, não se falava câncer abertamente, né? as pessoas falavam aquela doença. Com a Covid, as pessoas não falam aquela doença, mas quando elas vão citar que alguém pegou Covid, elas abaixam a voz, né? É impressionante como a Covid ela trouxe esse estigma. E eu acho que esse comportamento, são essas nuances de comportamento para além das ações vinda das periferias, que fez de certa forma esse projeto, né, do painel, essa força coletiva surgir. Porque foi justamente né, nesse dia a dia do jornalismo, na, do jornalismo comunitário dentro do Rio Watch, que a gente foi percebe, recebendo relatos de subnotificações, né, de silenciamentos, e eu, ali, como repórter, fui fazendo é, esse trabalho né, de denúncia, de, de informação, de falar, e aí a Teresa falou: gente, a gente tem que monitorar isso de algum jeito. Né? E aí surgiu o painel. Estou falando isso porque, se a gente parar para pensar, muitas das pessoas que estão aqui, que são parceiros do painel, são lideranças comunitárias, mas não são lideranças comunitárias no sentido de que elas estão à frente de associações e tal. Elas se tornaram lideranças comunitárias, elas né, é, é, respondendo a um chamado de uma ausência do Estado e na necessidade de, coletivamente, é, tentar não ver o vizinho passar fome, não ver o vizinho morrer. Né? E assim também acabou a comunicação popular e comunitária nesse papel. Se a gente parar para pensar, né, como a Val falou, né, os comunicadores da malé se uniram para ser uma, né, cada um uma antena em, em uma favela, a comunicação que em geral é, tem esse trabalho de informar ela, para além de informar, ela também teve que se reinventar para estar no front, para estar na linha de frente e atuando como lideranças. Né? Então, é, nesse lugar, quando perguntam qual é a diferença para mim de jornalismo profissional para jornalismo comunitário, eu acho que está respondido né, nessa experiência da Covid a diferença. Né? A comunicação popular, a comunicação comunitária, ela parte de uma comunidade, de um lugar comum, né, que aproxima as pessoas apesar das diferenças apesar enfim da, das várias nuances da vida e uh, eu fico me perguntando o que teria sido tá da situação da gente nas periferias do subúrbio da baixada do Rio de Janeiro da Zona Oeste Rio de Janeiro né é na Zona Oeste Zona Norte dentro de favelas seja qual é o nome que você dê para sua periferia o que seria da situação nossa da pandemia sem a comunicação popular, a comunicação comunitária, esse jornalismo das favelas. Porque foram eles que, lá no começo, quando ainda as coisas estavam começando, e, né, e eles tentando se organizar e entender né, é, e ver, não, a gente não vai poder ficar só produzindo é, informe. Então, eles tiveram que se dividir entre a equipe que fazia informe e outras formas de comunicar. Como conscientizar e, ao mesmo tempo, estar tá na linha de frente, mas não só das notícias, mas também distribuindo alimentos, é, vendo a doações, organizando cadastro de moradores, fazendo todo um papel do Estado. Né? É, e aí, isso é muito, muito bonito, né? e eu acho que tem que ser lembrado. É, eu acho que traz um ensinamento, um aprendizado, uma troca riquíssima, mas não pode ser romantizado. Na verdade, essas pessoas estavam cobrindo uma coisa que o Estado não fez. E antes delas estarem nesse papel, tão assim, atuando na linha de frente, foram elas também que começaram a denunciar nas minhas mídias, né? é, em Twitter, em Facebook, marcando jornalistas da, da mídia comercial e falando, vocês estão falando para a gente pegar é, e lavar as mãos, mas a gente não tem água. Não caiu água daqui a sete dias na minha casa. Olha a cor da água que está saindo. Então, se a gente viveu... O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? É, o que me fica de reflexão é isso. Se a periferia né, e os espaços marginalizados dessa cidade viveram esse total abandono e ausência de políticas públicas é, com essa comunicação, atuando num enfrentamento de disputa de narrativa... Né, de sentido dentro das mídias comerciais e também nas linhas de frente de arrecadação, de doação, de cadastro de moradores, imagina né, sem essa comunicação popular e comunitária. Imagina sem essas outras pessoas que, ainda que não estejam escrevendo notas ou produzindo podcast ou produzindo alguma notícia, estão se comunicando com o corpo, estão se comunicando de porta em porta, que isso também é a comunicação, pode não ser jornalismo né? dentro da linha profissional, mas isso também é a comunicação. Né? Então, o que seria? Né? É, é, qual era o estado, talvez a gente, daqui a algum tempo, essas coisas viessem à tona e fossem causar mais alarme ainda de estarem tanto tempo ocultadas? Então, eu achei que era com esse depoimento e essa reflexão pessoal é, que eu poderia contribuir aqui né, nesse marco simbólico de um ano do painel. E queria agradecer a vocês. Eu sinto muita falta de estar toda quinta-feira aqui. É, eu aprendi muito, muito, muito com vocês. É, e é bem isso que a Elisa falou. Todo dia a gente aprende aqui. A gente aprende sobre sensibilidade, sobre roda de afetos, sobre acolhimento e sobre comunidade coletiva e política porque é isso, todas essas pessoas que estão aqui reunidas elas são agentes políticos, sujeitos né, políticos que se apropriaram e falaram, ok, o Estado tem que fazer, mas, enquanto ele não faz, a gente vai tentar mediar. Né? É isso, gente. Obrigada a todos pelo aprendizado, pela oportunidade de escuta. Beijão. Obrigada, Tati. Fica aqui, fica aqui. É, eu acho que todos agora conseguem liberar seus microfones. Eu queria acrescentar aqui as pessoas, quem puder abrir a câmera, vamos tirar foto. Vou acrescentando as pessoas que fizeram parte é, desse movimento. Né? É, dessa... Algum microfone aí está dando ruído, mas... É, enfim, vou convidando as pessoas para entrarem aqui na roda é, é do aquário. É, é, é. Eu acho que o dinheiro está você demorou muito. Não, demorou muito. Não, pelo menos uma a boateira entrada. E... Opa! Ana Leila, cadê você? Eu te vi aqui. Vamos lá. Ih, a Amanda abriu a câmera. Que bom, Amanda. Estrela aqui das. Eu esqueci, né? E esse, esse encontro aqui do painel, ele sempre era um ponto de encontro, de esperançar, né? mesmo a gente tentando, no meio de tantas notícias, ele era esse ponto de, de esperançar e de solidariedade. É, as mulheres negras né, em luta, é, elas chamam isso de bem viver, né? de uma rede de apoio, de solidariedade para a construção de um outro tipo de mundo, sem racismo, sem machismo, sem desigualdade, sem sexismo. Então, não querendo ser militante, mas lembrando da força dessas mulheres, que majoritariamente são elas que estão aqui, inclusive, no painel. Tati, estou com saudade. Tô tô bem, abrindo. amor. Estamos abrindo, vamos tirar foto aqui, gente. Um, dois, três e... Tchau, Opa. gente. Ana Leila, vamos lá, Foi. gente. tem mais. Ó, Podem abrir os microfones, está na hora, todo mundo pode falar. Ô, ô tá serisa, tá você acredita... A segunda vez que acontece isso, o mês passado eu estava na live, a live estava assim, querendo cortar as luzes. Aí a gente tem que tirar o papel mostrar as conta paga. Hoje, de novo. Aí eu falei assim, toda vez que eu estou na live, eles vêm com isso aqui, querendo cortar a luz dos outros. É, é, comunidade é fogo, tá? você morar é, é em comunidade. Complicadíssimo. Tereza, para, para, parabéns, Tereza. Reunião muito boa. E eu quero só agradecer por estar participando desse painel. Muito bom. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Tereza. Parabéns. Tereza, Esse é, essa é a nossa logo, nossa máscara personalizada do movimento, né, para querer apresentar para vocês aí o símbolo de campanha da CDD contra a Covid. Legal. Tereza, eu queria também, eu só queria lhe dar os parabéns a todos vocês, que é, no caso é uma união, um conjunto. Queria só dar, um, só dar os parabéns a vocês pelo trabalho. Né? Eu sempre estive, às vezes não participava da reunião, mas sempre estive presente, vendo o que, que acontecia. A pandemia é, está sendo ainda, está sendo um problema e ainda vai ser, infelizmente, ainda nós teremos ainda uma longa jornada, porque vamos ter uma geração toda com muito trauma, traumatizada, isso ainda vai respingar muito em nossas crianças, em nossos mais velhos, ainda vai respingar, infelizmente. Por isso que nós temos que continuar lutando muito é, pela saúde mental Ai, meu... e física das pessoas, tá? Então, eu queria parabenizar vocês todos por esse trabalho maravilhoso, tá? Obrigada, Luísa. Bem lembrado. Não é não, nem quando acabar aí vacinar todo mundo é que vai acabar a pandemia. Não, não. Infelizmente, não. Vamos ter uma geração todinha ainda com problemas. É... Muito em Itaguaí uma morte de uma camelô muito querida que contraiu o Covid e veio a óbito porque ficou esse tempo todo trabalhando na rua. Isso só demonstra é, a, a ausência total de política pública, de assistência social, né de, de, de cuidado com a população. Então, eu quero encerrar a minha... Participação é, oferecendo o, o meu trabalho no painel unificador Covid nas favelas a todas as vítimas, todos os mortos e a minha luta daqui para frente. Que eu tô viva por Deus, né? Então aqui tô viva para cuidar do, do, dos que precisam e que eu vou continuar na luta. Né? pelos que ainda estão vivos, pelos que estão com fome, pelos que estão sem moradia, pelos que moram na favela. E para isso eu não vou deixar de gritar nunca. Fora Bolsonaro. <risos> ainda gente, obrigada, tá muito obrigada. Olha, Paula. Bolsonaro. <risos> Então, acho que é um bom encerramento para o nosso encontro, uma boa nota para a gente se encerrar. E o painel continua, as reuniões são quinzenais, quem ainda não participa das reuniões, quiser chegar junto, só entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos que, enfim, acho que a gente fez com que esse ano fosse mais, um pouquinho mais suport enfim, ele é insuportável, mas que a gente conseguiu resistir um pouco mais por conta um do outro. Então, que, vamos, que continuemos assim, tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço aí. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Obrigada.